Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 7 livros que eu já li da lista dos 100 melhores livros de fantasia da revista Time. Recentemente, a revista Time divulgou a lista com os 100 melhores livros do gênero de fantasia de todos os tempos, e literalmente tem livros ali que foram escritos há, tipo, séculos atrás. E livros que literalmente foram lançados, tipo, ano passado. Eu tenho aqui a minha colinha de como é que foi que a revista chegou nesses 100 melhores livros. E, na verdade, tudo começou lá em 2019, quando a revista convidou vários dos maiores nomes do gênero da fantasia para, literalmente, listarem os melhores livros. Então... O único critério era que eles não poderiam indicar o próprio livro, porque senão seria um pouco injusto. E com isso, eles listaram então seus 250 livros favoritos e melhores livros do, do gênero. E então, o editorial da revista foi lá e reorganizou isso daí com alguns critérios que são... Originalidade, ambientação, a parte artística, a crítica social que tem dentro disso, a recepção do público e também, não menos importante, a influência que essa história teve para tanto o gênero de, né, da fantasia, como também da literatura de um modo geral. E depois de toda essa reorganização e desse estudo, eles chegaram a essa lista dos 100 melhores livros, obviamente que segundo eles, né? Porque gosto é uma coisa muito subjetiva. De qualquer forma, aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês conferirem a matéria original. Obviamente, está em inglês, então os títulos estão em inglês, mas é bem provável que vocês consigam reconhecer os livros não só pela capa, mas também como o nome dos autores. E aí agora sim, vamos aqui aos sete livros que eu já li e no final vou dar três livros que estão nessa lista que eu quero muito ler. Começando por um livro que já é bem famosinho, inclusive porque tem uma série na Amazon Prime que é Good Omens ou Belas Maldições, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Esse livro aqui ele fala sobre um anjo e um demônio que vão ter que se unir porque eles não querem que o mundo acabe. O mundo literalmente está prestes a acabar, vai acontecer o apocalipse bíblico que todo mundo tanto fala. E aí eles, no caso, não querem que o mundo acabe, porque eles estão se divertindo, sabe, tipo, tá tudo bem, não precisa o mundo acabar. E aí eles dois vão fazer essa dupla super inusitada, que é um demônio e um anjo, pra tentar impedir que o céu e o inferno lutem um contra os outros. Esse livro é muito divertido, tem essa pegada bíblica, obviamente, né, por conta desse contexto aí que tem dentro dessa história, mas é muito engraçado, tipo, tem momentos assim que eu de fato eu gargalhei. Outro livro que eu também adorei ler e que também está nessa lista é Cidade de Vidro, da Cassandra Clare, que é o terceiro volume da série Os Instrumentos Mortais. Digamos que esse daqui é o primeiro final, digamos assim, da série de Instrumentos Mortais, porque tem os três primeiros livros, depois tem mais três, e nesse daqui a gente consegue concluir várias das questões que estiveram, né, apresentadas desde o primeiro livro lá em Cidade dos Ossos, e aí, a partir desse livro aqui, começam novas catástrofes e novos. Pra quem não sabe, o universo da Cassandra Clare também envolve bastante de referências bíblicas, principalmente essas partes de anjos e demônios, mas também vai muito além disso, porque também envolve aí feiticeiros, lobisomens, vampiros, fadas, é, sereias tem vários outros seres mitológicos aqui dentro. Fiquei muito feliz de ter visto a Cassandra Clare na lista porque, de fato, ela criou um universo muito complexo e muito original, porque não tem só os Estimulantes Mortais, tem aí no mínimo cinco séries que ela já está criando e ainda tem uma que ela ainda nem começou mas que já vai sair também no futuro. Então, assim, são vários livros que se complementam e que são histórias que vão se unindo e, ao mesmo tempo, você pode começar por qualquer uma das séries e que você vai entender o que está acontecendo. E saindo de uma pessoa incrível, que é a Cassandra Clare, porque, de fato, fato, ela respeita as pessoas do jeito que elas são, ela coloca representatividade nos livros dela e ela faz isso de uma maneira de direito, agora nós vamos para uma pessoa que não é tão boa assim. Infelizmente, também está na lista da Time, dois livros da série de Harry Potter, escritos pela autora transfóbica, que eu não vou falar o nome aqui, mas no caso, o primeiro livro que aparece na lista é O Prisioneiro de Ashkaban, que é o terceiro livro da série, inclusive é um livro muito legal, né? Tirando todo o contexto da autora de que ela é uma pessoa horrível. De fato, esse livro aqui é muito legal, principalmente porque envolve viagem no tempo e é um tópico que eu amo. E, né, enfim, Harry Potter todo mundo ama. E o outro livro da série Harry Potter que também aparece na lista é Half-Blood Prince ou O Enigma do Príncipe. Que também é um outro livro muito complexo. Eu acho que esse livro aqui é o que divide realmente os dois tons da série de Harry Potter, né? Porque antes era um pouco mais juvenil e aí aqui começa a ser mais adulto e mais dark. E assuntos mais, realmente mais complexos. Mas... Ai, ah, eu fico até desanimado, sabe? De falar de Harry Potter. Se você, assim como eu, gosta de magia e ficou triste por conta de... Fazendo besteira, não fique triste porque temos aí... Bruxa Cata, que é outro livro maravilhoso que está na lista dos 100 melhores livros de fantasia, escritas pela Nnedi Okorafor. Com certeza não é assim que se pronuncia. Esse livro aqui, ele é inclusive dito como o Harry Potter africano, porque ele envolve crianças, envolve magia e envolve todas essas coisas de crianças aprendendo a lidar com magia. Essa história é uma duologia, o primeiro é Bruxa Kata e o segundo é a Kata Warrior, se eu não me engano. E é muito legal. A protagonista, inclusive, ela é uma menina negra albina. Bruxa Kata é realmente um livro muito legal, que eu amei ter lido. E fala muito sobre a cultura africana, que de fato fica ali muito fora desse meio comercial, mainstream, que a gente sempre vê por aí. Outra autora incrível, maravilhosa, cheia de representatividade, que está nessa lista, é Sabata com os dois primeiros livros da série Uma Chama entre Três Cinzas. No caso, Uma Chama e Três Cinzas e Uma Tocha na Escuridão. A Laia e o Elias, que são os dois personagens que estão na capa aqui do primeiro livro, eles são pessoas que não estão muito satisfeitas com o governo autoritário do Império dos Marciais. Basicamente os Marciais, eles torturam e escravizam os eruditas, que são as pessoas menos desenvolvidas, digamos assim, e eles não têm nenhum acesso à informação e à educação e coisas do tipo. A Laia é uma dessas eruditas e ela teve a sua família praticamente toda dizimada pelos Máscaras, que são meio que a polícia desse universo fantástico. E o Elias, no caso, ele está sendo treinado para se tornar um Máscara na Academia de Blackcliff. Só que ele tá prestes a desertar no primeiro capítulo. O Elias, ele não quer seguir esse caminho, né, de torturar pessoas, porque assim, é meio complicado, né? Você tem que ser um pouco sangue de barata pra você conseguir fazer esse tipo de coisa. E pra Laia ter o irmão dela de volta, né, que foi sequestrado pelos Máscaras, ela precisa se infiltrar como escrava dentro da Academia de Blackcliff. E em algum momento ali da história desse primeiro livro, o Elias e a Laia vão se unir, eles vão descobrir que eles têm esse objetivo em comum de acabar com o Império E aí, menina, é que o bagulho vai ficar doido Essa série é muito viciante, eu amei ter lido os livros O primeiro livro, ele é bastante introdutório, então assim, você vai realmente gostar muito, você vai querer saber o que vai estar acontecendo Mas ele não é nada perto da grandiosidade a partir do segundo livro Eu entendo super o porquê que esses dois livros aqui entraram pra lista Porque ao mesmo tempo que eles fazem parte da mesma série, eles têm suas duas importâncias muito distintas o primeiro livro ele é muito mais introdutório, então a gente, de fato, conhece a história e começa a entender o que está acontecendo. E, diferentemente da maioria dos outros livros da lista, que são referências, né, que são inspirados em livros bíblicos, esses dois livros aqui eles são inspirados na cultura, né, na religião muçulmana. Então, todas as referências e inspirações vão vir não né, de Cristo e de Deus, como a gente conhece, mas dos Dijinis e de todos os outros seres mitológicos que tem na cultura muçulmana. E no segundo livro, a gente sai de Serra, que é uma cidadezinha bem pequena, onde se passa o primeiro livro, e a gente começa a explorar o universo fantástico da Sabatari. De fato, nesse livro aqui, eles andam bastante, eles vão pra várias cidades e muitos lugares diferentes, e aqui também é muito mais aprofundada essa questão da inspiração muçulmana que ela teve. Então, esses foram os sete livros que eu já li, que estão na lista, mas aqui eu também tenho outros três livros que eu quero muito ler. O primeiro o primeiro deles é Filhos de Sangue e Ossos, inclusive o segundo livro também está na lista dos 100 melhores livros de fantasia e vai ser lançado aqui pela Roku no Brasil muito em breve. Bússola de Ouro é o primeiro livro de uma trilogia que inclusive está sendo adaptado para uma série da HBO que eu ainda não assisti, mas... Todo o material dessa série é incrível, é muito bonito visualmente. E a segunda temporada está com um elenco tão maravilhoso que eu tô pensando em assistir só por causa deles. O terceiro livro que também está nessa lista que eu quero muito ler ainda, é Uma Dobra no do Tempo, que também já foi adaptado para um filme pela Disney. E, inclusive, aqui no Brasil nós temos duas versões, que é do livro, né, romantizado. E também tem uma versão da Dark Side, que é em história em quadrinho. Uma Dobra no do Tempo, inclusive, também faz parte de uma série de livros que falam também sobre essa questão de viagem no tempo e, se eu não me engano, é viagem entre realidades paralelas também. Então esses aqui são os livros que eu tinha pra indicar pra vocês e também, obviamente, né, os outros três que eu quero ler. Vocês também, por favor, se vocês já tiverem lido, me deixem aqui nos comentários. E se vocês quiserem ler algum desses livros aqui, também na descrição vai estar o link para vocês irem lá comprar na Amazon. E se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. E, obviamente, se você já leu algum desses livros aqui... Me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião e se você concorda, né, no caso, com essa lista da Times, que como eu falei, vai estar aqui na descrição o artigo completo pra vocês irem lá conferir. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!